Vamos começar aqui o nosso terceiro episódio da série de Need for Speed Unbound, bem resumido, tá? Nós vamos fazer a primeira semana, tentar fazer em uma hora a primeira semana. Ó, agora o objetivo nosso é um carro A+, mais, tá? O carro que eu vou modificar é esse carro aqui que é muito top na classe A+. Vou colocar esse eco aqui de 10 mil. Hey, o carro está pretty powerful. poderoso, mas nós sempre adicionar mais, especialmente se você to ganhar. Não tem para lugar, speedy. Vou colocar esse nitro aqui, vou colocar esse turbo aqui, compressor vou colocar esse pneu de 20 mil suspensão de estrada, ah, dá para colocar o diferencial também deixa eu configurar a digeribilidade dele aqui logo, agora é estilo, né olha, eu vou trocar a carroceria dele eu gosto muito dessa aqui, ó vou colocar essa roda aqui, mano aumenta o tamanho, vou colocar atrás também, vou botar esse escapamento aqui, pô, vou colocar esse difusor aqui que fica muito louco, eu vou Vou colocar essa peça aqui, né? O retrovisor. Vou colocar esse design aqui, gente. Aqui tem como colocar auxiliares, né, cara? Gente, eu vou colocar esse negócio aqui que a polícia demora duas vezes mais para me encontrar. Cara, eu vou colocar esse kit de reparo aqui, mas eu não entendi muito bem como é que ele funciona, não. Beleza, nosso carro tá mega preparado para participar dessa série aqui, tá? Então vamos começar logo aqui durante o dia. Vamos fazer essa corrida aqui e já voltar para casa. units this is dispatch be advised extra units will be out on the streets today exactly what we need some backup hey speedy how's it going all good looking forward to getting out there again hey that's what i like to hear so on that there's some big money events this week if you've got your a-spec car up to scratch i love big money who doesn't And you're gonna need more than one ride. The Grand is the big leagues. Four races, four cars. So, no harm collecting now. Collect more width? Oh, I can do that, believe. Oh, look at my little speedy. I love this confident side of you. But also, less talking and more driving very fast. You really do have a way with words, Tess. Stay safe out there. Owen, oh, don't forget after the qualifier last night, cops are out in force. Beleza, gente. Vamos entrar aqui nessa corrida aqui, ó. Valendo 12 mil. Esse carro é muito bom de aceleração, mas a, a final dele... Ele atinge a velocidade máxima muito rápido. Dá pra gente fazer rapidão Graças a esse é, A grana né, que a gente está conseguindo Dá pra gente aproveitar melhor Com a grana que a gente está tendo Nossa, ele tá limitando Muito rápido, eu vou ter que dar um jeito hein? Pelo menos a aceleração tem né? eu vou tirar o freio. Bora, bora, bora. Próximo campeonato, agora a gente vai ganhar um Ford, né? Aquele Ford lá, todo mundo vendeu ele. O carro é manco, infelizmente. Esse carro aqui vira demais, Tá doido. Vira e acelera muito rápido Beleza, manos Vamos embora, porque só teve Uma corridinha, né, da classe Da classe A+, Pra gente fazer, o resto é classe A E eu quero aproveitar esse carro Aqui nas corridas Classe A+, vamos entrar aqui na casa Vamos ver, acho que eles vão falar alguma coisa aqui, né? Eles sempre falam. Hey Rydell, you watch my post of the kid throwing down over the car? Yeah, create um a profile for the garage so I can watch it. Rydell's rides one. Somebody else already had Rydell's rides? No, what? What's with the number 1? Because somos uh, we're number 1. Ah, ok. okay. I guess that works. Anyway, so what did you think? Jasmine and the kid beefing over the car. Dope, right? Yeah, vou tirar esse freio aqui. Cara, eu vou colocar oito velocidades para ele marcar 285 km por hora. Vou colocar o um neon verde no carro, hein? Olha lá, ficou bonito, né? Com o Neon. E aí, neon. Deixa eu ver aqui, ó. Tem corrida valendo dinheiro aqui, ó. Vamos fazer essa mais aqui e vazar fora, Zé. É corrida de circuito? Beleza. Thank Listen, out that video? Is that really what Jasmine thinks of me? Fake father shit? That this whole thing was an act? I don't know, but it's not what I think, okay? Okay, kid. I hope not. Of course. Look, Rideau, you get any more links, don't watch him. And if you do, trust me, never read the comments. Got it, let's not give her the satisfaction. We ain't about to let her beat the garage, right? Damn straight. Good, you keep doing what you're doing. Remember, Graças àquela peça, a polícia demora mais para me identificar. Vamos lá, vamos entrar nesse evento aqui, ó. Vamos lá. Que isso? Meu carro tá muito brabo, velho. Olha isso, mano. O estéreo tinha me passado um setup, mano, mas eu, eu anotei e acabei perdendo o setup que ele passou pra mim. Vai por aqui, ó. Isso, mas... ó. o Neonzeira, velho. Neon nesses carros aqui, pode. Só não pode botar Neon no Uno e no Google. rapaz é, é eu tô fazendo a vaquinha da webcam aqui né já tem 400 reais para para a webcam tô muito feliz que eu tô usando um webcam do celular a qualidade é fraca e o computador esse mês é, se tudo der certo a gente já pegou o, a última peça dele Feel? Let me lose them, and you can tell me what happened. You really do know how to drive, huh? <laughs> can I, uh, can I quote that on my Yelp profile? Get me home first, and then we'll talk. That's a pretty nice part of town. Surprise, you got pulled over. It is, and I didn't. They ran me off the road before I knew what was happening. For what? <laughs> Aside from racial profiling, nothing. Fact is... They don't want folks like us in the penthouses. Look, I'm sorry that happened, but do you have a place there? Because I can drop you off. Not yet. Just take me to my safe house. I'm looking at that new apartment complex they built in that old paper mill was looking. Ugh. I don't know. Can't thank you enough for today. Means a lot. Yeah, I'm glad I could help. And you did. By listening. I wish more people would just shut up and do that. Anyway, my place is your place. Use it wisely. Take care, Arlo. Can you believe this? The mayor's speech about the race, the cops coming down harder, it's... It's violating the Constitution is what it is. Breaking one of those amendments thingies. Uh-huh. Which one? The right to go, like, really, really, really fast. Whatever. I failed civics. We keep outrunning the cops. It only helps with our rep. Not all rep is good rep. But if it seems to be helping the garage... Eu Bora aqui ó, vamos para o próximo evento. Valendo dinheiro. Vamos fazer o evento valendo dinheiro. A mais. That video of you throwing down with yes after the first qualifier. That's what's up. Seriously? Uh, you should peep my DMs. Everyone is giving you serious props for challenging her. Just don't let it go to your head, all right? Yeah, I'll try. Good. What do you want you to turn your back on this racing stuff and start doing battle rap. Beleza, vamos lá. Sem enrolação, vamos para a próxima corrida. Bora aqui, ó, vamos fazer esse evento aqui cheio de curva Do jeito que meu carro gosta Bora lá, bora fazer a corrida aqui, ó Nossa, o carro tá virando muito muito. Depois eu quero fazer um teste de nível de aderência para saber o nível ideal de cada classe. Eu, como eu tô fazendo aqui o modo campanha, eu não tô muito preocupado nessa questão de deixar o carro no nível ideal de aderência, essas coisas. Eu não tô muito assim, não. Eu não curti o modo online, não, cara. Eu gostei mais da campanha, customizar os carros. Achei muito paia que aqui não dá pra você pegar o carro e levar pro modo online, o carro da campanha. Mas pelo menos o carro que a gente ganha nos eventos sinais, né, a gente pode vender lá. Então dá pra gente farmar um, uns, alguns carros e vender lá no modo online. Faltou ser mais customizável também online, né? Nossa, esse carro vira muito, cara. É muito bom. E o, o Igão, ele perdeu a Lotus, velho, fazendo a campanha. A polícia conseguiu pegar ele. Nossa, essa curva aqui eu vacilei, hein? Beleza, vamos para casa agora, né? Bora para casa porque não tem mais corridas classe A+ mais pra gente fazer. Tess, I I'm so I made social I found this guy. He does viral video blogs called Vlogs. e this one, he's driving along the highway and he sees a sign that says "Road works ahead." And then he turns to the camera and says, yeah, I sure hope it does. <laughs> hey, maybe unplug the so-schmeeds and I don't know, crazy idea, run the garage for a while. You seen the squirrel on water skis? I've created a monster. Beleza, vamos lá. Vamos aqui para segunda-feira. Vamos fazer um evento aqui, ó. Vai dar 24 mil. Tem algum evento dando carro? Nada, né? Então, você sabe se Jasmine tem seu para nos na próxima Talvez. precisamos saber mais sobre a equipe que ela com especialmente. Eu vou ir máquina de machine out here. <laughs> Nossa, cara, eu achei que dava para entrar ali, velho Ainda bem que o meu carro tem um recurso Que a polícia demora pra me localizar, né? Será que dá pra ir por aqui? Dá. Ó. Caraca, velho, tô cego, hein? Bora aqui, ó. Vamos fazer essa corrida aqui, classe A. Mas, cara, eu acho assim: quem. Quem pode testar as 10 horas da, da EA Play, né? Pode testar a demo. Eu eu farmaria uma grana, tá? Farmaria pelo menos a primeira semana. Você ganha o um campeonato lá e faz igual eu postei o um vídeo ensinando. Porque aí você não perde muito tempo, né? Porque tem muita coisa aqui que é a encheção de linguiça, né? Eu não quis fazer igual os Youtubers grandes porque meu canal não é de need, né? É de corrida, mas não é de need, meu Deus. Foi rápido demais ali. Mas Então eu preferi trazer o é, um conteúdo mais focado na história, sem aquele trem de Ah, vá ali, pega um carro... Pelo menos um, é, traz um exemplo, né, de cada coisa, de cada função que tem no jogo A polícia tá passando mal aqui para pegar meu carro, velho, passando mal Eu jurando que ele ia fazer na velocidade Aquela curva ali, meu Deus Pô, Esse modo de aderência Melhorou muito, tá Só faltou o jogo valer 200 conto, véio. 200 contos Cara, eu vou lá pra casa, vamos pra casa. Eu ia tirar uma foto aqui, mas mano, o modo foto do game é muito fraco, velho. Três anos pra fazer esse jogo, meu Deus! Watch it. So, what was yes like back when she first started here? Ha, well, she ain't know much about cars, I tell you that but i just help her out best i could i've met her briefly and to be perfectly honest i don't know how you did it when the kid first brought her here i kept wondering if she'd actually stick around and well we all know how that went but still seeing them build that ride together makes me think i must have something right. okay, grandão a gente tem agora aqui ó valendo o carro a gente precisa de nível 3 de pressão então eu vou enrolar para pegar nível 3 e a gente faz esse evento aqui Beleza, nós estamos no nível 4 aqui de procurado, na porta da garagem. Vamos fazer esse evento aqui para ganhar o carro. Ih, é de drift? Mano, o evento é de drift, maluco. Ih! Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo pegar esse carro aí. Mas eu acho difícil, hein? Cara, eu não sei qual é o botão que aperta aqui pra regenerar o carro, mano. Porque o meu carro tem essa opção. E eu não sei qual que é o botão que aperta. Mas esse aqui é da câmera, né? Não é o botão da câmera. Mas eu vou descobrir ainda, porque meu carro tem a opção de regenerar. Vamos lá, meu carro tá configurado para drift, mas eu acho que ele não vai dar conta não. O o botão pra ele fazer drift ele não fez. Isso não acerta em nada. Pai, por que, que acabou a sequência? Caraca, só 26 mil? Isso tudo que eu fiz? Eu odeio quando ele faz isso, cara Eu quero esse dinheiro. Eu quero o carro, né? Nossa, não quebrei nada. shit was tight. You Beleza, mano. Agora é só entrar dentro de casa e a gente pega o carro, né? Não precisa fazer mais nada não, né? Tem um helicóptero atrás da gente ali para variar, né? Vamos entrar dentro da nossa casa aqui. Olha a máquina que a gente ganhou, cara. E esse é bonitão, hein? Eu vou colocar esse diferencial nele. Vou colocar esse câmbio de marcha. Embreagem. Pneu de estrada. Vou colocar esse freio super. Suspensão de estrada, o nitro acabou a grana, ó. Vou colocar esse compressor aqui. Rapaz, eu vou tirar a pressão aerodinâmica dele para ele ficar completo, classe A. Mano, vou colocar esse design aqui, vermelhão com preto. Beleza, vamos estrear o nosso Lancer aqui nessa corrida durante o dia, aqui, valendo 12 mil. Hey kid, if you need a little extra cash for the big race. And a Farai 488 that needs a good run. Sweet ride. And the cash for the cherry. Bella bella. You speak Italian now? Fancy. Nah, we're not heat. Send in the details now. Beleza, depois nós vamos nesse evento desse cara e Vamos logo para a corrida. Yo, you caught up on the news? They just arrested a bunch of racers. You think they have better things to do? Stevenson ain't gonna let a lie. Cara, safe. toda vez eu bato naquela parede ali, mano. Toda vez. Vamos testar aqui o Lancer aqui, rapaz, não sei não, hein. Lá. Bora, bora. Nossa, quase que eu bato ali, velho. Trânsito aqui, você tem que ter muita atenção no trânsito. Que carro é esse aí, velho? Ah, é o é a URUS Nossa. Não, eu não 170. Esse carro aqui bate a velocidade boa, né? Só que tem que botar o... Tem que botar mais peça de motor. Fala pra mim que tá acabando a corrida. Eu acho que a gente já correu essa corrida aqui, hein? Tem corrida repetida, hein? É por isso que ele não compensa trazer todas. Vamos para nossa casa. Vamos para nossa casa. Eu tenho que ver quanto de dinheiro eu tenho que ter para fazer a inscrição do, do evento de sábado, né? Porque aí eu vou ter que fazer mais de uma corrida. I never finished that story. So, I was speeding, right? And whoop, whoop, cop car shows up and he's screaming on the speaker thingy, stop the car, ma'am. But between my sweet muffler and the music and the helicopter, it's impossible for me to hear him, right? Then I roll down my window and start shouting while driving one-handed. It wasn't me. Was, though. You sure I need to hear this? And that's the last time I ever drove. Hey, can you take me to Ricky's ribs? My order's ready. I'm it, Tess. Bora lá, bora lá Já troquei o carro, né? Pegar o carro principal para não dar problema A gente tem um evento aqui que tem que ter o hit nível 3 para ganhar 16 mil Mas nós temos outros eventos aqui que a gente pode participar A menina quer que eu faça uma entrega de carro valendo 10 mil? Ah, quem sabe a gente faz depois essa entrega aí Vamos fazer primeiro a corrida ali, né? A polícia tá na cola. Eu tô no nível 1. Eu peguei esse carro aqui porque ele tem kit para se livrar da polícia. Bora entrar aqui, ó, nessa corrida que valendo é, vai dar uns 14 mil, né? Ah, eu vou com esse carro aqui, velho Bora, bora, bora. Oh, essa pista aqui foi uma das corridas da, do sábado, né? Para pegar aquela land rover. I am not gonna lose HG, Gustavo, Vini, muito obrigado aí por me ajudar a comprar a webcam, tá? Tamo junto. Até final do mês eu tô com a webcam nova aí, velho. Tô usando a webcam do celular e a qualidade não é tão boa. tá easy, Thaís, tá easy. esse carro aqui é apelão demais, velho. Como é que pega um carro desse aqui? O modo online ele é bom também, né? Classe A+. mais. É uma pena que os carros da campanha não dá pra você levar pro modo online, cara. Tem uns bagulho aqui que não faz sentido nenhum. Beleza, vamos pra casa, gente, porque olha só. Olha o helicóptero ali, ó. Na minha cola. Corre que é briga. Ah, pode entrar daqui? Did you know there's more bacteria on a steering wheel than on a toilet seat? Don't you got somewhere else to be? Cuz I got work to do. In this environment, information like that is a public service. You should get some wet wipes up in here. Beleza, vamos aqui. ó, é... Ah, quinta-feira. Beleza. Ah, vamos fazer esse evento aqui porque a gente já tem a grana da inscrição. O carro já tá top, né? Hey you! I got some more details on Alec. He's not a very good guy. Tell me something I don't know. First though, I have a big mid-season cliffhanger. Turns out, he used to race. Was really good. Went a few events under the name Lil A. Well, Yaz never mentioned that. Go figure. But Lil gave it all up 10 years ago tonight. Hold on, hold on. 10 years ago? How old is he? It gets wilder. He quit after he took on the Lakeshore Champ in one big race. Risked it all, lost it all, and never raced again. Guess who the champ was? Guess! Rydell! Wait, wait, seriously? Nah. Uh, can you imagine? <laughs> Alec is actually Rydell's arch-nemesis, sitting in his lair, plotting from the beginning. Taz! Jeez. He's just some low-life ex-racer who never really made it pay, and now he's into some shady shit. Little eggs. <laughs> you are so gullible! Peace! <laughs> Vamos entrar aqui nesse evento aqui, gente 12 mil Vamos pegar esse carro aqui, ó Eu tenho a impressão que no Série S Tem retracing, cara No meio da corrida Porque tem muito reflexo essa água do chão Será que tem mesmo? Acho que é impressão minha Mas eu vejo muito reflexo na água O jogo é muito leve, cara Esse jogo aqui é 30 GB, né É um jogo muito leve Cara, eu tô indo pra onde? Esse corvete aí tá bonito, viu? Como é que eu não ganhei o nitro nessa curva? Esse game ele me lembra, o mapa me lembra muito o hit, velho. É muito Hit, né? Eu acho que a diferença dele pro Hit é os, re, os efeitos de Ray Tracing, esses efeitos cartulescos, né? Que ninguém gostou. Parece, pelo que eu vi, ninguém gostou disso, velho. Vamos pra casa, né? Eu espero que o próximo. O próximo evento vai pedir nível de hit, né? Então vou ter que dar um jeito de pegar um hit à noite pra buscar o carro. Então Alec e aqueles filhos da Heine não estão fazendo as coisas o melhor maneiro, né? Grande surpresa. Eu sei, certo? Está sendo muito lindo agora. Oh, Beleza, vamos logo aqui para quinta-feira. Valendo um carro. Cadê? Ah, já podemos participar do evento Valendo o Carro. Okay. What for? He was looking so cute and needy, just sitting there. Who? Wait. Who Wait. Did you get him a puppy? Worse, I made him a Reddit profile. What have you done? Ela fez alguma coisa, né? Que ela tá pedindo desculpa aí, mas eu não consegui entender o que que é. Ok, grandão, vamos pegar esse carro aqui e vazar fora. Ah, vou com esse aqui, ó. Esse, esse Aston Martin aí e vazar. Jogar com um câmbio manual nesse jogo é daorinha. Queria dar uma porrada na polícia, mas eu acho que não ganha nada, né? o Nitro, acabou. Última volta, bora. Vamos, vamos, vamos. Opa, quase que eu bato. Ah, encostei no posto ali, não ganhei nisso. na reta final Hey hey hey It's your favorite manager, my only manager. So please, got a car for you. What's the deal this time? couple of kids took their dad's car out for a spin. Only problem is, dun dun dun, they didn't tell daddy. So we are now taking it back. For that. Exactly. Dez mil pa pegar um carro, cara. Eu não vou porque eu não tô precisando, mas depois a gente vai. You know what, kid? Running the numbers this week. We're making some serious profit. The more the man talks about racing, the more the city wants to race again. And the more the word gets out about the garage. New Clients have been calling all week. Also, you hear that? Me neither. No teste. I might actually get some work done for a change. Vamos lá, vamos. Ah, agora é sexta, o evento de sexta, beleza. Tem alguma. Ah, esse aqui não vai valer carro, não vai valer nada, né? Vamos fazer aqui então, ó. us up nicely for the qualifier. Was there ever any doubt? Well, keep this up, my little gearhead, and the grand is as good as ours. Ours? Huh? You know the secret to your success is me. Ok, olha. Ah, essa corrida aqui nós já fez. É por isso que eu acho estranho a gente ficar fazendo sempre as mesmas corridas, né? Bora lá. muito, cara. Grudado, ó. Grudado. Are can able these guys? Can you? Olha polícia. Será quando que sai o próximo update da EA? Eu acho que eles vão deixar lá pro ano que vem, talvez, né? Porque tá na época das séries. A transmissão que eu coloquei nesse carro é muito boa Dá pra reduzir as marchas rapidão Esse detalhe do pneu é muito bonito, né? embora para casa gente vamos fazer o evento da noite e o evento de sábado para falar nada beleza então hein uh, vamos lá sexta-feira à noite valendo um carro Just heading out. Where you been? Haven't seen you in the garage lately. I'm making moves, Speedy. Finding those doors to open for you. <laughs> oh yeah? Um what kind of doors? The kind of doors that win you races. You know, I'm a fan of those doors. I bet. I'll see you soon. Beleza, vamos fazer aqui esse evento valendo o carro. Eu vou com esse carro aqui, cara. Bora, minha filha, corda. Meu carro, eu vi que ele consegue chegar nos 300 né? O corrida à noite é, é tenso, cara. Corvette ele só tá soltando nitro. Eu vou segurar o nitro até eles encostar. Caraca, eu dei uma espiadinha no chat. Ah, velho, eu vou ganhar um rx 8 Aí é top, eu gosto dele, cara Só me faz lembrar do, do Und o Underground 2 Nossa, eu só andava com ele Lá dá pra pôr um boy kit No RX-8, que ele fica monstro Demais, cara O a galera Da JDM sabe fazer Carro, né, mano the best sleep of your life all right what's good labbers tonight I'm talking about gaslighting it needs to stop these racers are being treated like hardened criminals most are just young people looking for a way to express themselves in a city that's continually marginalizing them I'll ask you do they represent a danger to the community or are you sane? that's for you to decide what isn't in doubt is the excessive focus on these underground races from the LPD cops on some power trip running racers off the road, is it necessary? Speak the truth, Lake Lab. Have a good race out there. Can't ask for more than that. Uh, and I'm not sure where Tess is at. Okay, if you see her, you tell her to get back here and put that storeroom back to the old system. She messed it all up and now I can't find shit. Just boxes. Agora é a corrida do sábado. Vamos lá fazer ela, né? Cadê? É aqui, ó. Vamos lá. Hey, I just want to say I know it might feel like you're on your own behind the wheel. You not. Eu já postei o vídeo né de como ganhar uma grana aqui para o próximo evento a gente fazer dessa forma aqui sem perder tempo e bem competitivo. Ué, não vai ter cutscene, não? Esse aqui não tem, não? Caraca, hein, Nid? Vamos lá, vamos correr aqui, ó carro aqui ó esqueça tudo eu queria ter uma grana para não tipo assim equipar o gtr beleza mas sei lá a gente pegar outro carro também né tem mais de uma opção de carro classe agora é S, né depois que nós terminar aqui ela vai liberar a S. O Lucas está falando que o Honda S2000 Anda mais que esse carro aqui, classe A Ah, o S2000 é um dos mais rápidos Eu vi um gringo falando que o S2000 É um dos mais rápidos que tem Não, polícia, sai fora Vamos lá, vamos lá bonito cara e esse Ford que a gente vai ganhar agora aqui ele é ele é, deve ser Acho que eu vou fazer ele pra drift, tá? Vou, vou fazer ele pra drift. Quando tiver algum evento, né? A gente já tem um carro preparado pra isso. Que nesse carro aqui é... Esse carro no modo drift é quase impossível ele fazer drift. Cara, é muito engraçado quando a polícia quebra, aí a sirene dela dá um bug, sei lá. Câmbio manual nesse jogo aqui é vida, cara. Mano, a polícia me tirar do um cheque ali, velho. Eu fiquei na dúvida pra onde eu vou... Nossa, essa curva foi muito boa pra me ganhar só isso com a polícia velho e aquela aquele túnel né eita lasqueira bora nossa mano vou tirar o pé aqui velho senão vou capotar o carro Yo, Tess, what's up? What's up? People love betting over stupid drama, that's what's up! <laughs> My post of you and Yaz beefing is blowing up! I am pulling in likes, I am pulling in subs, I am pulling in stats. <laughs> betting on me? Well, not just you. I'll never bet on just one horse. Hold up, you, you betting against me? Oh, don't get all sensitive, Speedy i know you got what it takes to win this whole thing but what's the harm in throwing down on some other racers if you win we make money if you lose we still make money huh you got me yeah i got you but who's really running these books oh i like the way you think that alec guy who set up the race same guy taking the bets which means He'll do anything to come out on top. What are we gonna do about that? Like I told Rydell, I'm here to win. Whew, I felt that. Good. This is good. I got some ideas on how we can get some more of that, so get yourself an Italian beef and focus up. I'll hit you up later. Speedy smashed it! Wasn't even close. That's how we do. Nothing like crossing the line in first. Counting the money after ain't bad either. That too. I'm glad guys bowed out on this one. This whole revenge thing, I don't know. Not what racing's about. At least it shouldn't be. I hear ya. I mean, I don't agree, but I hear ya.